Olá! Para editar uma sessão existente, basta clicar em Editar Sessão. Faça as alterações que desejar e clique em Salvar Mudanças. Pronto! Bom, é isso e obrigado!